Alexandre de Moraes decide que cabe ao STF julgar militares que participaram dos atos do dia 8 de janeiro e abre investigação. Segundo publicação do consultor jurídico, a Justiça Militar não julga crimes cometidos por militares, mas crimes militares. Assim, é de competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, independentemente de serem civis ou integrantes das forças Armadas. Com base nesse entendimento o ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou a Polícia Federal a abrir uma investigação aspas, para apuração de autoria e materialidade de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e policiais e militares relacionados aos atentados contra a democracia que culminaram com os atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023. Fecha aspas. A decisão é desta segunda-feira, dia 20 7 do dois de dois mil e vinte e três. O magistrado também fixou como competência do Supremo processar e julgar integrantes das forças armadas envolvidos na invasão e depredação da corte do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. O magistrado também fixou como competência do Supremo processar e julgar integrantes das forças armadas envolvidos na invasão e depredação da corte do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. A Polícia Federal, indicou que houve participação e omissão de militares do Exército Brasileiro para a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Segundo Alexandre de Moraes, a competência para julgar integrantes das Forças Armadas não é da Justiça Militar, uma vez que os crimes cometidos não estão previstos no Código Penal Militar. Abre aspas. O Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas, conforme pacificamente decidido por esta Suprema Corte ao definir que a Justiça Militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares, fecha aspas, disse na decisão, conforme publicou consultor jurídico.